Geralmente, quinta não tem, muito, não tem muita votação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, mas quarta e terça-feira teve e o governo tomou nabo. Nabo. E ontem o nabo foi feio. Ontem o nabo foi feio, porque, veja só, o governo Lula resolveu editar dois decretos mexendo no marco do saneamento, que, dentre outras coisas, permitia que os municípios eles pudessem fazer licitações e ir atrás de empresas privadas para resolver os problemas do saneamento básico e não ficassem obrigadas a contratar empresas estatais estatais estaduais para resolver esses problemas. E as empresas estatais e estaduais têm um prazo para apresentar ali a sua vi viabilidade econômica, etc., e o seu plano para universalização do esgoto e do saneamento básico. Pois bem, Painho resolveu editar dois decretos mudando o marco do saneamento, que passou por lei na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. E a Câmara falou, epa, epa, epa, Painho, aqui não, passaram um projeto de decreto legislativo que é quando você está pedindo para sustar, ou seja, para acabar, para tirar um decreto vindo do Executivo. E esse PDL foi votado e foi aprovado. Primeiro requerimento de urgência dele teve, se não me falha a memória, 323 votos. Foi, assim, uma vitória acachapante já no requerimento de urgência. E depois, no mérito, teve 296 votos se minha memória não estiver me traindo. Mas Boa. foram quase 300 votos. Atenção, atenção, atenção. Temos quinta cataguiri para entrar no programa, então se preparem que em Cataguiri ouviu vai contar essa história. Mas nada, ninguém melhor para contar essa história, vou colocar ali na tela. É isso mesmo que eu estava explicando, né? Eu cometi algum deslize. Não, é isso mesmo que eu estava explicando, né? O projeto de decreto legislativo, na verdade, é um instrumento da, do legislativo quando o Executivo extrapola o seu poder de regulamentar uma lei. Ou seja, quando a gente aprova uma uma lei aqui no Congresso Nacional, é, a lei ela não entra no detalhe do detalhe, né, de como ela vai ser operacionalizada. Por isso cabe a regulamentação por parte do executivo. Muito bem, acontece que a regulamentação do executivo não pode ir contra o que a lei diz. Né, a, a regulamentação tem que estar de acordo com a lei, e que o, o que o Lula fez foi ilegal, né, foi regulamentar a lei, indo contra a própria legislação, porque ele não pode fazer via decreto, óbvio, uhum. ele teria que apresentar um novo projeto de lei, e aí tomou essa derrota gigantesca aí e o PT ficou realmente muito humilhado, na semana passada eu nem consegui falar em plenário ainda não estava não, não conseguindo falar mas eu estava em plenário e eu acompanhei eu acho que assim, todo mundo que quer entender a fragilidade do governo Lula precisa assistir à orientação de bancada do líder do governo, o deputado Zé Guimarães do PT do Ceará, na semana passada em relação a uma medida provisória. A gente ia votar uma medida provisória que nem era de grande relevância, mas o governo queria colocar coisas no texto e o relator não estava querendo. O relator é o deputado do Centrão. E aí o governo entrou com um requerimento de retirada de pauta e a oposição também estava contra o texto porque não tinha texto na realidade, né? Era uma daquelas votações relâmpago que a gente ia fazer, que se tornou uma praxe na gestão do Arthur Lira, que a gente ia fazer, assim, descobrir o texto cinco minutos e depois já votar o texto, né? Então a oposição estava querendo é, retirar de pauta também para discutir melhor. Mas o Zé Guimarães fez um apelo quase que chorando para os partidos da base do governo votarem para retirada de pauta porque ele queria discutir melhor. E veja, não era nem uma medida provisória do governo Lula, era uma medida provisória ainda do governo Bolsonaro, né, ou seja, a gente ainda nem entrava tratando de matérias é, realmente é, é, de interesse do governo Lula e aí o placar foi 240 para retirar de pauta a 202, né? ou seja, 202 deputados que foram contra o governo, hum. na realidade, eram da base do governo e votaram contra o governo, e o governo só conseguiu 204 porque a oposição entregou 100 votos, porque ela queria discutir o texto melhor, ou seja, o PT chegou numa situação tão humilhante que ele precisou de todos os votos da oposição para discutir uma medida provisória. Até o Novo... Vamos, vamos pegar. O Novo é um partido que tem hoje três deputados. Se o Novo não tivesse <risos> votado, o PT teria perdido requerimento. Pra você vê o <risos> um nível de humilhação que tipo, chegou, <risos> né, o, o, o governo Lula. quem me fala uma coisa. Você acha que... Essa derrota do governo de ontem Foi mais por o legislativo Como um todo falar, olha, o governo Não pode editar um decreto Aqui, mudando uma lei que a gente Aprovou, sei lá, ano retrasado Que é o marco do saneamento, não pode fazer isso Aí também não, né, vamos dar um, deixar um Recado claro aí de, sei lá De autonomia aqui do legislativo Ou se foi é, algo Que é quase que estrutural do governo Porque até agora eles não votaram nada O que foi, tentaram votar Que o governo defendia, era o PL da censura e, o, e essa mudança e não deixar com que esse PDL fosse aprovado ontem. Pra mim, acho que o governo só tentou se colocar nesses dois, é, nesses dois projetos e perdeu. Qual dos dois lados? E. E qual será que, que é a próxima? Porque, assim, uma coisa que a gente vem falando aqui é que eu não vejo, assim. É, ah, o governo tem uma pauta, tem, um pro, tem uma agenda. Não, vai ser votado em breve, no primeiro semestre, tais e tais projetos. Que projeto que vai ser votado que eu não tô vendo nada é, é, vindo do, do, do governo federal? É, eu acho que, assim, são duas coisas, né? Primeiro, três coisas, na verdade. Primeiro, é realmente, teve o um sentimento do parlamento, porque os deputados, eles apanharam muito. Na legislatura passada, né, principalmente deputado do Norte e do Nordeste apanhou muito por ter votado o marco do saneamento né? então os caras falam, pô, a gente apanhou aprovou, o PT desceu a porrada na gente, nos nossos estados, com seus sindicatos, com o seu lobby, com a sua militância, e aí agora vem querer mudar via decreto aí pô, sacanagem, a legislação que a gente aprovou, mesmo os partidos que teoricamente fazem parte da base do governo Lula, falaram, pô é né, governo, a gente votou essa lei aqui e essa lei precisa ser cumprida Cumprida. Tem esse lado aí que você colocou. Tem um outro lado que é o seguinte: foi feita uma comissão informal, né? Na Câmara dos Deputados, para negociar com o governo. Fala, não, o governo, você quer colocar algumas mudanças via decreto no marco do saneamento? Vamos fazer negociado com a Câmara para não é, atropelar a lei, para não prejudicar o debate que a gente teve aqui no legislativo. Muito bem, foi feita essa comissão. E aí, os deputados, a primeira coisa mais básica: os deputados pediram. Pediram uma minuta, uma proposta do governo de alteração do decreto. E aí o que que aconteceu? Pra você tem uma ideia de como o governo Lula está incompetente, está arrogante. Eles não entregaram essa minuta, essa proposta para negociar com, com a Câmara, ou seja, eles se, ne se negaram a negociar com a Câmara. No dia que a Câmara falou: não, beleza, vocês não vão apresentar a minuta, a gente vai assustar tudo, a gente vai acabar com o decreto, como a gente acabou ontem. Eles soltaram uma nota técnica defendendo o decreto deles, ou seja, Ne não veio nem a minuta, veio, veio mais um assinte contra o Congresso que era uma defesa do decreto do Lula. E tem um terceiro ponto, tem uma insatisfação generalizada dos deputados fisiológicos porque o governo Lula está demorando muito para liberar os cargos e liberar as emendas. Então já aproveitaram essa pauta também para dar recado para o governo. Pô, uhum. 322 votos é um baita recado pro o governo, é quórum de PEC. Imagina, imagina que foi uma coisa que aconteceu é, é, gradativamente Ativamente na gestão do Eduardo Cunha Com a Dilma Chegou num ponto Foi tendo maioria Foi tendo maioria Foi aprovando O projeto de lei Contra o governo e tal Chegou numa maioria de PEC Começaram a aprovar PEC Contra o governo uhum. Então O governo Lula Tá nesse processo Muito acelerado De perda de poder E a gente tem o um papel fundamental De fustigar o governo O máximo possível Porque Assim Tá cambalhando Forte E porque A economia Não dá Nenhum sinal De recuperação E nem vai dar porque esse governo só faz gastar né? Não tem investimento estrutural Não tem retomada da economia Não tem âncora fiscal Só tem gasto público